Imagino que o prodano não deva ter sido tão fácil no início para ele explicar para todo mundo da universidade que eu estava vindo para cá treinar para representar o Brasil. A gente conseguiu entrar num acordo que eu pudesse também contribuir para a universidade. Ele sugeriu para que, quando eu tivesse tempo, ajudasse ele como assistente voluntário. Você fica muito nervoso, porque sendo atleta você. De certa forma, tem ali o controle mais ou menos da, da situação. De fora, basta, basta torcer, você faz seu trabalho antes, mas na hora da competição você tem que estar ali e é muito difícil controlar essa emoção, Eu acho que o, o treinador sofre mais do que o atleta.